vai começar já aqui com lá menor aqui, né, Faraó deu uma ordem pra poder matar. Então, lá menor, Fá, mi, tá? Um canto agudo igual ele, né, ó? Faraó deu uma ordem pra poder matar. E mi. Miriam... Isso aqui você pode fazer aqui, tá? Ó, isso aqui é um si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 na beira do rio Nilo, ela vai vigiar. Não, cadê onde Moisés iria chegar? De repente no Egito vai acontecer. Dentro do cesto vai chegar um bebê. Mas não precisa se preocupar. Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. Ok? Até aqui, tá? Agora a gente vai entrar na parte rápida. Voltando, né? Eu ouvi ele chorar. Hoje o que be de Moisés, Fá não vai morrer, tá? Então, ó. Hoje o que be de Moisés não vai morrer, tá? Tá, tá, tá, tá, Vai pegando essas rítmicas, tá? Moisés não vai morrer. Fá, Fá, Fá, Fá, Mi Beleza? Ojo quebede Moisés não vai morrer Eu posso ouvir O choro do bebê Lá menor Ojo quebede Aí aqui Nessa primeira vez vai ser um tipo de acorde Nas outras vai mudar, tá? Aqui vai ser o seguinte, ó Ojo quebede Moisés não vai morrer Se meio diminuto, tá? Eu posso ouvir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 Até aqui. Matamos essa parte. Vamos para a próxima. Aí aqui, agora, vai voltar pro o Bed, só que já vai mudar um acorde, tá? Então vai fazer... Cadê? Eu ouvi ele chorar, o joquebed, Moisés não vai morrer. Aqui tá igual. O som de o choro do bebê, o joquebed. Agora aqui, na outra vez era si diminuto, agora é si bemol. Moisés não vai eu posso ouvir Mi, o choro do bebê, então ó, vai ficar o Joquebede, Lá menor, Moisés não vai morrer, tá? Lá menor, Fá, Fá, Fá, Fá, Fá Mi, beleza? Lá menor, o Joquebede, Moisés não vai morrer, Si bemol, Mi, Eu posso ouvir o choro do bebê, beleza?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 foi dentro da tenda pra abafar o desespero. Lá menor. Tem Miriam, tem Miriam ali. Ouço barulho. É a mesma coisa, né? Ó. Tem Miriam, tem Miriam ali. Si meio é de minuto. Ouço barulho. Mi de tamborim. Tem Miriam. Lá menor. Se meio é de minuto. Mi de tamborim. Tem Miriam, tem Miriam ali. Ouço barulho.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 o joquebede Vai voltar pro joquebede Fá, você não vai morrer Mi Posso ouvir o choro do bebê Lá menor O Bad, Você não vai morrer Si bemol Eu posso ouvir o Choro do bebê Agora aqui Vai acontecer o seguinte, tá? Vai ser, ó O joquebede Beleza? Então vai ser Mi Fá Sol Lá menor Tá? De Moisés não vai morrer Beleza? Ó, Mi maior Fá Sol Lá menor Vai ficar O Que Pé O Que Pé De Moisés não vai morrer Ok? Tá? E ainda errei o acorde ainda, ó Era pra ter ido por esse meio diminuto minutos tá ficando bom, hein? Vamos lá, ó é... <risos> O Quebé de Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. Hoje o quebé de Moisés não vai morrer é o finalzinho. Eu posso ouvir o choro até aqui, tá? Vamos pegar de novo então. Esse é o finalzinho, tá? Depois do Miriam vai cantar um joquebé de normal, tá? Hoje o quebé de Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. Bede, Moisés não vai morrer. posso ouvir o choro do bebê aí vai vir ó. o que de Moisés não vai morrer beleza eu posso ouvir o choro do bebê hoje o que Moisés não vai morrer posso ouvir o choro do bebê. O choro do bebê aí tem uma frase aqui no final que a gente vai pegar já já tá é, então me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 É, cadê? Hoje que Moisés não vai morrer Você Dá pra levar nessa pegada aqui de boa Aí daqui era... Cadê? Ah, já me perdi, tá vendo? Um pouquinho que eu parei de tocar né? Eu posso ouvir o choro do bebê Hoje o Moisés não vai morrer Então, ó Vamos lá, ó. pensando aqui no mais simples possível, ó, pega, ó, ah, só o Lá menor, se você pegar em um acorde, você pega nos outros, ó. Tá vendo? tá vendo? ok, deu umas enrasgadinhas aí, mas aí agora o que eu vou fazer? Vamos dar uma olhada na sanfona pra ver como é que fica. Então agora a gente vai dar uma olhada na sanfona Tá na sanfona? Trabalha esse elemento de... De cromatismo Entre as notas Então você pode pegar aqui, por exemplo, Lá menor Entre a... A... Vamos pegar aqui a quarta e a quinta ó. Beleza? Pegando sempre a nota da ponta ó.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 Hoje O jogo é bad, Moisés não vai morrer. Ta ta ra ra, ta ta ra ra ra ra ra, ta ra ra ta pa ra Tá vendo? É Um ritmo meio diferente, ó.